Fala, minha leoa! Eu sou a Paula Tavares e hoje eu estou aqui para falar um pouco de alguns acontecimentos que recentemente estão aí acontecendo. Ficou redundante, né? Alguns acontecimentos que recentemente já estão acontecendo. Ai, gente! Ficou muito redundante. Volta! Fala, minha leoa! Aqui é a Paula Tavares e hoje eu vou contar algumas mudanças que estão ocorrendo hoje na minha rotina. E por causa dessas mudanças, eu tive que mudar toda uma programação aqui no canal. E eu vou te explicar já já o porquê. Fica comigo! Nova pela aqui, seja muito bem-vinda a esse canal onde eu ensino tutoriais de crochê, acessórios também e falo um pouco sobre venda e empreendedorismo. E se eu ainda não te conheço, vamos aprofundar esse conhecimento, deixa seu comentário, sua curtida, me segue lá no Instagram, conheça o meu trabalho lá também e vamos nessa! Eu estou aqui por um motivo, minha Leoa, porque eu acho muito importante essa nossa troca. E esse canal aqui é um canal que eu compartilho um pouco da minha rotina, do meu dia a dia, do meu trabalho e de todos os acontecimentos. E por alguns motivos que eu vou te explicar agora, eu vou deixar de postar aqui vídeos de tutoriais. Mas calma, calma. Porque enquanto não tem vídeo de tutorial ensinando a fazer crochê, vai ter muitos vlogs legais, importantes, que vai ajudar você em alguma área da sua vida, da sua jornada. Porque vocês sabem, né, minha Leo, Aqui eu posto perrengue, alegria, motivação, tudo sobre o mundo do empreendedorismo, com crocheteiras e tudo para ajudar você no seu desenvolvimento. Vou te contar agora o real motivo pelo qual eu vou ficar quase três meses aí sem postar. Nós estamos em processo de mudança, eu e a minha família, e nesse processo de mudança eu preciso de tempo para arrumar tudo, tempo para tempo. Parece uma coisa meio redundante, mas eu preciso de tempo para ajeitar tudo isso, né? A gente tem que ver casa, a gente tem que fazer a escolha do local, nós temos que fazer é, a mudança, arrumar coisa, muita coisa em uma cachola só. E por isso eu não vou conseguir postar aqui pra você que me acompanha, que tá interagindo comigo, que tá na comunidade, inclusive mulher, tu tá na, na comunidade, mulher? Se tu não tá na comunidade aqui do canal, vai lá, porque eu sempre posto uma novidade, eu sempre posto uma coisa, deixa sua curtida, deixa seu comentário, tá bom? Se você não segue também o então Instagram, segue lá. Então, por esse motivo, tem coisas de decoração para fazer nessa nova casa ou apartamento, que a gente vai decidir ainda. Tem muita coisa pra fazer. Imagina tudo isso na cachola. Não tem, não tem como conciliar tudo isso. Então, eu decidi dar uma pausa. Não quer dizer, aí você pode perguntar, Paula, não vai ter mais nenhum vídeo aqui, porque eu gosto de assistir os vídeos. Vai ter vídeo vídeos, vai ter vlog de tudo que vai acontecer. Gente, eu vou me inspirar no Pinterest para decorar. Eu vou é, me inspirar em muitas coisas assim para fazer essa decoração, essa mudança também. E aí eu posso ser que tudo isso que eu venha fazer inspire você nesse ano de 2022 a também dar uma repaginada aí na sua casa, trazendo várias ideias de decoração para que ela fique legal também, aconchegante do seu jeitinho. Não é só isso, não é só isso. Vai vir muita novidade nesse ano. Além de postar, além de não postar, né? Durante dois meses, a gente vai ter dois dias na semana de vídeo. Ainda tô decidindo o dia, para que você possa estar tá aí também me acompanhando, gente. Quando acabam as férias, parece que vem todos os compromissos, responsabilidades, que é normal, né, faz parte da rotina, é gostoso também, porque a gente volta de férias revigorado para começar um novo ano, mas também vem muita coisa assim para a gente dar conta, e foi esse o motivo, inclusive, quando eu estava eu, eu muito inquieta quanto a isso, veio essa passagem aqui, que fala o seguinte... Em, é, que fala o seguinte, tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para cada propósito debaixo do céu, há tempo para cada acontecimento, então você não adianta se cobrar tanto, fazer tudo de vez, e às vezes não fazer como deve ser feito, com qualidade, com excelência, o seu melhor. Então não adianta eu sair postando tutorial, tutorial, tutorial. Não é que eu não esteja fazendo sem uma qualidade aqui pra vocês. Eu prefiro que vocês me acompanhem nessa rotina e vejam a minha humanidade. Realmente como eu sou e como você é. Não é verdade? Então, minha leoa, me acompanha nesse, nessa jornada. Vem comigo, porque vai ser muito boa essa troca. E eu espero que você goste de todos os acontecimentos que virão. Olha quem subiu aqui pra dar um oi. Dá um oi, menino. Oi, minha leoa. Beijo pra vocês. Beijo, minha leoa. E até o próximo vídeo com mais novidades. Tchau.